A partir de quando o partido político pode realizar gastos eleitorais, fazer despesas de campanhas, somente após ter realizado a sua convenção e depois de ter aberto a conta doações para a campanha. É por meio dessa conta que o partido vai transitar recursos de pessoas físicas para aplicar nas campanhas eleitorais. Preste atenção, pois problemas nas contas bancárias são um dos maiores erros nas prestações de contas eleitorais e partidárias. Um grande abraço, acompanhe as nossas dicas e vamos juntos rumo a contas 100% aprovadas. Conheça nosso curso online. Um beijo e até o próximo.